Olá, bem-vindos aos Dias da Bricolage da Lefammerlan. Para quem não me conhece, eu sou Joana Bianchi, sou cientista de formação, mestre de obras por diversão. Para quem me conhece sabe que eu sou cliente super assíndora da Lefammerlan e portanto conseguem imaginar a minha situação quando fui convidada para fazer um vídeo que fosse parte integrante destes dias da Bricolage, onde, para além destes vídeos, vão poder ver workshops da casa, bricolalas, uh, repercafés cafés e até demonstrações de produto. Para além disso, eu tinha o projeto perfeito em casa, então eu hoje vou-vos mostrar como é que fiz esta mesinha de tapeceira com o móvel que meu pai me trouxe do lixo, sabendo que eu ia poder fazer alguma coisa com ele. Uh, todas as técnicas que eu vos vou falar podem ser usadas em móveis que vocês queiram reparar na vossa casa, portanto fiquem atentos e vamos lá começar. A primeira coisa que é preciso fazer é desmontar tudo, tirar os puxadores e aproveitar para colar as zonas que estiverem partidas. Depois é lixar tudo com lixa de grão 120, ou então com lã de aço nas zonas onde não conseguirem chegar com a lixa. Na realidade, quando usam tinta de giz, não é preciso lixar os móveis. O problema é que este móvel tinha muito verniz a descolar e então tornou-se necessário lixar para remover esses pedaços. Depois é só limpar o móvel com um pano e começar a pintar. E pintar e pintar. Quando a primeira de mão secar, é só repetir tudo outra vez. Depois do móvel secar, apliquei um tampo de contraplacado cortado à medida e protegi tudo com cera própria para tinta de giz. Esta cera seca em 10 minutos e depois é só polir com um pano. Uh, só nos falta pôr os puxadores e eu também vou recolar esta cortiça que eu vou usar para o revestimento. Os puxadores são estes, e é só. Por fim, colamos a cortiça com cola de contacto ou cola de cortiça. And we're done! Espero que tenham gostado deste projeto e do resultado final, claro. Uh, sigam a minha página para ver que outros projetos é que eu ando a fazer e vão também ver a agenda dos dias da bricolagem do Hamerlan porque tem lá muito mais conteúdo que com o que ter. Obrigada!